Olá, sejam bem-vindos ao canal aberto. Meu nome é Paulo Silveira, sou professor engenheiro de formação. No vídeo de hoje, iremos apresentar um breve resumo da parte 1. E se você não assistiu, não se preocupe. Ao final deste vídeo, o link aparecerá para que você possa acessá-lo. Ou procure o link no final da descrição desse vídeo. Iremos apresentar hoje os elementos contidos no layout de interface do OBS bem como examinarmos seus parâmetros de configuração. Vamos à nossa apresentação. Na parte 1 apresentamos inicialmente os requisitos, que basicamente falou dos programas e equipamentos necessários para que você possa obter um ótimo resultado. Para isso foi visto que se faz necessário um treinamento, o apoio de bibliotecas e um bom domínio na sua configuração. Por fim, na sequência, nós apresentamos um roteiro. Esse roteiro é essencial para o planejamento e a montagem da estrutura, que envolve não só ter claramente os seus objetivos, estabelecer quem é o seu público-alvo, como também o seu conteúdo. Por fim, nós apresentamos algumas dicas. Essas dicas foram orientadas com relação à sua apresentação e o tempo de apresentação. Salientamos ainda que a criatividade, o design e a preocupação com o marketing são fundamentais nessa etapa. Por quê? Porque acreditamos que novos resultados só podem ser obtidos com novas formas e maneiras para se reinventar o que se vinha fazendo. Para isso, nós temos um tripé, como mostrado aqui, os seus elementos de apresentação, transmissão e gravação e, por fim, a edição. Estamos focando aqui no OBS. Portanto, sem mais delongas, vamos à nossa plataforma principal. Com o OBS aberto, na cena da minha câmera, nós vamos dar início, então, à apresentação dos seus elementos. Vamos verificar o seu layout, verificarmos e avaliarmos a sua dinâmica. É muito importante que a gente entenda qual é a dinâmica do OBS. Então, vocês estão vendo agora o meu rosto, um fundo com efeito chroma key. E, naturalmente, essa câmera ela, ela está um pouco estilizada, porque existe uma moldura, existem outros elementos compondo esta cena. É muito importante a gente entender o conceito de cena. Observe, eu vou fazer uma transição aqui para que você possa entender o que eu estou falando. Eu vou fazer a transição para uma das cenas, que é a tela cheia do meu monitor. Eu estou trabalhando com dois monitores. Agora, eu alternei para uma cena de captura de tela do meu monitor principal. E você pode perguntar... E por que, que há essa repetição dessa imagem até o infinito? Isso acontece porque eu estou apresentando o OBS na tela, naturalmente, que eu estou capturando. Então esse efeito ao infinito se deve a isso. Isso fica ruim, porque para que a gente possa explorar os elementos, como por exemplo, os elementos de arquivo, observe que eu abro essa janela, abro essa abinha de arquivo, eu acabo ficando com muita informação aqui na tela. Então eu vou usar de um artifício, que eu já vou adiantar e apresentar para vocês, que é mostrar uma doca. Então prestem bastante atenção. Porque isso é muito utilizado, essa funcionalidade ela é muito utilizada quando nós estamos participando, por exemplo, de um curso online em que eu quero mostrar uma janela no meu chat. Então, se eu estou fazendo uma transmissão online pelo YouTube, eu posso utilizar esse recurso para trazer a janela de chat e acompanhar no único monitor a participação de todos. O que, que eu faço? Em mostrar, eu venho aqui em Docas, Docas para navegador personalizado, clico aqui. Eu vou mostrar aqui um site, que vai ser basicamente o mesmo que está aí. Ele não vai abrir. Se eu clicar em aplicar aqui, ó, ele não vai abrir. Vou ter que apagar, limpar sempre, se eu estiver utilizando uma nova doc. Vou nominar página do OBS. O URL eu já copiei. Eu ver. Aplicar. Eu vejo que eu tenho aqui agora uma janela. fechar a janela de baixo. E agora, eu vou tentar limpar essa poluição de informação que eu tenho aqui, sobrepondo essa janela da página principal do OBS. Venho aqui, ó, estico ela, ponta do mouse, arrasto, pronto. Toda aquela poluição visual que nós tínhamos na captura da tela, agora ela sumiu. Observe que eu não vou navegar entre as cenas, porque esse não é o objetivo agora, ok? Mas nós vamos começar através do menu de configurações. Tanto eu acesso as configurações do OBS por aqui em arquivo, configurações, quanto o pé da página, canto inferior direito, aqui. Ao clicar em configurações, ele já vai para a minha primeira aba, que é geral. Aqui você pode mudar o idioma, você pode mudar o tema, vou então, dar para Dark, ele vai ficar com uma cor escurecida. Eu acho melhor, mais Visual System. Fica uma cor mais suave. Aqui você pode deixar ticado para buscar novas atualizações ao é iniciar o programa. Na saída, é importante que talvez você faça alguns ajustes aqui. Então, por exemplo, no meu caso, eu tiquei mostrar diálogo de confirmação quando terminar transmissões. Por quê? Porque quando a gente está fazendo uma transmissão, olha aqui, ó, no canto inferior direito esse menu aqui, no botão de iniciar transmissão, após iniciá-la, eu posso sem querer clicar nesse botão e ela vai interromper a minha live, vai interromper a minha transmissão online. Não é isso que eu quero. Então eu sempre coloco aqui, mostrar um diálogo, que vai abrir sempre uma janela me perguntando, você tem certeza disso? Para que eu não cometa o erro ou mesmo o descuido de fechar uma live por distração. Alinhamento em caixa de cena, deixa habilitado. Aqui você não mexe. Até porque o OBS foi concebido e utilizado no início para jogos. Então tem muitos parâmetros aqui que são específicos de games. Então aqui você pode deixar como está. Vamos para transmissão. Aqui é quando você for fazer uma live, por exemplo, que eu já deixei programado para o YouTube. Aqui você tem outros streamers. Como por exemplo, eu quero fazer uma live para o Twitter ou para o Facebook para transmitir ao vivo, posso utilizar outro provedor de streamer. Aqui eu vou deixar o YouTube. O servidor aqui eu não mexo, deixo exatamente como ele vem padrão. E aqui a chave de transmissão é a chave que você obtém quando você for fazer a tua live, quando você for fazer uma transmissão ao vivo. E que você também pode a gente, clicar em obter chave de transmissão, que ele vai direto para o provedor de streamer que você definiu aqui. Eu não vou fazer isso agora, porque hoje é o escopo do que a gente vai falar hoje saída e naturalmente como eu estou gravando tenho alguns parâmetros que eu não posso mexer mas a princípio aqui você também não mexeria faixa de áudio é uma só você não tá jogando você não tá precisando de mais de uma de um canal de áudio então aqui você também não vai mexer aqui cuidado o encoder tem que verificar qual a placa de vídeo que você tá usando aqui você seleciona ela então se é uma nvidia vai selecionar aqui É isso aqui também você não deve mexer. Só cuidado que tem alguns parâmetros aqui que é bom você você entender. Dependendo da velocidade da sua internet, esse valor de taxa de bits ele vai variar aqui de 3.000 a 9.000 kbps. É esse algoritmo de controle de taxa de bits aqui não mexe neste CBR. Ele tem outras opções aqui, mas é bom a gente não alterar. Então aqui praticamente o que você tem que se preocupar é com essa taxinha kbps. Se você tem uma boa internet, você pode jogar isso aqui para 5, 6 mil, por exemplo, e não tem problema. Você vai fazendo vai fazendo alguns testes, funciona bem. Na aba de gravação, você deixa padrão, aqui você pode mudar o caminho da gravação, ou seja, você pode definir no seu computador aonde que ele vai gravar os vídeos, você facilmente vai poder convertê-los e vai poder manuseá-los. Formato de gravação é bom deixar em MKV, tá? Formato de gravação, eu prefiro o MKV, se o software for interrompido por qualquer motivo, esse arquivo ele vai se corromper caso você esteja gravando direto em mp 4 você já vai poder recuperá-lo se estiver em MKV. Eu sempre gravo no formato de gravação MKV e ao final eu faço a conversão diretamente pelo OBS, bem simples. Aqui no encoder você pode utilizar o mesmo que está aqui, utilizar o codificador da transmissão, não altera, a não ser que você vá trabalhar com recurso de pausa. Tem um aviso aqui importante. Áudio. Por padrão ele vem tudo 160 em todos os canais. Como eu estou utilizando só um, eu fiz alguns testes, e verifiquei que a taxa de bits do meu áudio melhor seria 128 para as condições que eu tenho aqui. Aqui você testa. Inicialmente eu testei com o valor padrão depois eu fui me capacitando, lendo e é, experimentando outros valores aqui. O buffer do replay, isso aqui é para jogos. É para quem gosta de ter um armazenamento específico para você repetir jogadas, porventura você esteja transmitindo, fazendo, etc. Não é o caso. Então fica bem fácil a nossa configuração até aqui. Não tem muita coisa para alterar. Áudio, aqui o padrão é 48kHz. Eu prefiro 44.1, porém, você vai ver que não dá tanta diferença. Aqui eu deixo um canal estéreo e o restante aqui eu não mudo. Vídeo, você tem que verificar a resolução do teu monitor. Aqui a minha resolução é HD, então é 1920x1080. Eu estou gravando na proporção, na relação 16 por 9 que é a mesma relação do YouTube. Aqui você pode gravar em outras proporções, mas não esqueça que se, por exemplo, você for gravar 5x4, por 4x3, por você na hora que transportar para o YouTube, ele vai jogar, ele vai automaticamente mostrar 16x9, mas vão ficar aquelas faixas laterais sobrando na tua gravação. A resolução de entrada deve ser a mesma da resolução de saída. Então, a resolução da tela é a mesma saída, que você não mexe. Aqui no filtro de resolução, é importante que você também não altere ou deixe selecionado bicúbico, que é um algoritmo que vai prezar por uma menor qualidade, mas uma maior interpolação. O valor é FPS comum é 30, ele só, é só um aviso, a saída do vídeo está atualmente ativo. Por fim, teclas de atalho. No começo, achei que não fosse assim tão necessário, até que meu computador começou a travar em função das modificações que eu estava experimentando e algumas configurações que eu estava testando. Mas eu percebi, quando você Define as teclas de atalho, elas ficam muito mais fáceis e ágeis para você transitar é, entre as cenas, iniciar, parar ou dar pausa numa gravação, você pode configurar todas elas. É claro que, por configurar tudo isso aqui, é, você vai certamente esquecer, embaralhar, se confundir. Então, pegue as principais, aquilo que realmente você vai trabalhar, vai mexer, vai representar um custo-benefício, como, como é o meu caso. Aqui eu só configurei, então, com relação à gravação. Depois, para mudar é, de uma câmera para uma outra tomada, page up, Page Down. E, por fim, estamos trabalhando nessa cena, que é a cena 4B, que vocês podem olhar aqui, que é a 4B. Então, para ficar bem fácil para trocar para a cena 4B, Ctrl Alt T. O avançado é, aqui, eu fiz pequenas alterações, mas aqui é importante que você, nesse, nesse começo, você não, não mexa. Realmente, você não precisa mexer. Você pode deixar padrão como o OBS disponibiliza. Fez alguma alteração? Aplica, dá ok. O teu perfil está configurado. Note que o que nós fizemos aqui foi promover uma configuração para um determinado tipo de perfil que é o perfil preparado para a transmissão no YouTube. Então, se perfil estivesse disponível aqui não está porque eu estou gravando, para nossa sorte, tudo que tem em perfil tem coleção de cenas. Então, por exemplo, aqui no perfil, você vai ter também um nome embaixo, padrão. Você pode criar um novo, como eu criei aqui esse teste. Então, essas cenas com as suas respectivas fontes estão determinados por essa coleção de cenas aqui, ó. YouTube Studio. Foi esse nome que eu dei. Então, tantas cenas, quantas forem necessárias para você criar para as diversas transmissões do objetivo que você tiver, você vai ter que gravar uh, e renomear para ficar fácil de você procurar e... Você vai deixar gravado aqui. Por que, que eu digo isso? Porque se eu fechar o OBS agora e retornar, ela vai me retornar exatamente o último conjunto de cenas que eu gravei aqui. Continuando, nós temos a opção aqui de editar. Aqui, é, basicamente, toda edição de cópia, cola, copia filtros, aqui, aqui vai servir tanto para a cena quanto para as, suas, para as suas fontes. Todas essas opções que você tem aqui, basicamente, você vai ter aqui embaixo. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas, por exemplo, é, transformar, dependendo da fonte que você tiver, você tem uma fonte de texto, você vai centralizar a tela, ou qualquer, quaisquer outros elementos, você vai querer girar 90 graus, etc. Pode fazer tudo é, diretamente dentro desse quadro aqui. Muito bem, outra coisa aqui que você tem de coleção e mostrar, você pode aqui voltar, por exemplo, e achar que não é importante o um mixer de áudio, e o um mixer de áudio, o que eu não aconselharia. Aí você pode voltar aqui e mostrar, tocas, voltar com o mixer de áudio no lugar dele. Lembrando, você pode alternar. Por exemplo, não gostei dessa disposição, então quer trocar? Então troca. Coloca ele aqui em cima, deixa ele pequenininho. Ou mesmo, coloca ele depois das cenas. Então você vai ter cenas, mixer e fontes. Essa configuração aqui, quem faz é você, você é que customiza. Dependendo do layout que melhor lhe provier. Okay? Vou voltar aqui. Muito me agrada esse layout padrão do OBS. Então, todo esse layout, vocês podem perceber que ele é bem flexível. Você pode mexer, você pode alterar, você pode mudar, mudar o tema. Mas é importante que você perceba e trabalhe com esses recursos para que você possa se familiarizar cada vez mais com o OBS. Bom, aí você tem ferramentas, depois você pode... É, Verificar e explorar isso. Ainda aqui em arquivos, vou mostrar para vocês como é que você converte uma gravação de MKV para MP4. Clique em arquivo, converter gravações. Essa aqui é a minha estrutura de pasta, frutos, Projeto 2. Então eu tenho aqui esse arquivo que eu ainda não converti. Vou fazer a conversão dele agora. Gravação convertida eu vou usá-los no HitFilm Express para fazer a edição e fazer o upload no YouTube. No próximo vídeo, nós iremos verificar como foram confeccionadas cada uma dessas cenas com seus elementos. Muito bem, chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, por favor, deem um like embaixo, se inscrevam, não esqueçam de ativar o sininho para que quando eu postar o próximo vídeo você possa ser notificado. Eu aguardo vocês, até breve. Outra coisa que eu quero que você perceba é o seguinte: cuidado ao manipular essa doca, porque às vezes, por exemplo, eu vou arrastar, se eu soltar o mouse, eu tô com tô com o um dedo aqui fixado, né? O botão direito do mouse e eu arrastei a doca. Se eu soltar o que acontece? Ele vai lá para cima. Eu vou clicar de novo aqui. Clicar, arrastar, ó, fazer ele pra cá, e aí, eu vou ter que redimensionar aqui, tomar muito cuidado, se eu jogar ele pro, pro lateral, ele, ele também vai fixar na lateral. Isso aqui é muito utilizado é, em transmissão ao vivo, quando você quer pegar uma doca, exatamente da janela do chat, da transmissão, por exemplo, do YouTube, que você está fazendo. Então, você coloca ela aqui na lateral, ó, você vai acompanhando é, o chat ao vivo, na sua transmissão online, ok?